Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos resolver um exemplo sobre derivadas de funções relacionadas. O exemplo diz para a gente que as funções diferenciáveis x e y estão relacionadas pela seguinte equação. O seno de x mais o cosseno de y é igual à raiz quadrada de 2. O problema também diz que a derivada de x em relação a t é igual a 5. Aí ele pede para encontrar a derivada de y em relação a t quando y é igual a π sobre 4 e x é maior que zero e menor que π sobre 2. Então, o problema nos forneceu a derivada de x em relação a t e queremos encontrar a derivada de y em relação a t. Com base nessas informações, podemos supor que x e y são funções de t, certo? Então, você pode até reescrever essa equação bem aqui da seguinte forma: seno de x, que é uma função de t, mais o cosseno de y, que também é uma função de t, é igual a raiz quadrada de 2. Bem, isso pode te confundir um pouco. Você não está acostumado a ver x como uma função de uma terceira variável? ou y como a função de algo diferente de x. Mas lembre-se, x e y são apenas variáveis. Isso pode ser f de t, e isso pode ser g de t, em vez de x e de y de t. Dessa forma, isso pode parecer um pouco mais natural para você. Mas, enfim, né? se a gente quiser aqui encontrar dy dt, a gente precisa derivar em relação a t ambos os lados dessa equação. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer isso primeiro aqui do lado esquerdo. Então, vamos derivar isso em relação a t. Também vamos derivar isso aqui em relação a t. Aí, derivamos aqui do lado direito também. Ou seja, derivamos essa constante em relação a t. Vamos pensar agora sobre cada uma dessas coisas. Como podemos derivar essa primeira parte aqui? Ou seja, a derivada em relação a t do seno de algo que é uma função de t. Bem, para isso, aplicamos a regra da cadeia. Primeiro, a gente vai derivar aqui em relação a x o seno de x. Eu poderia escrever aqui o seno de x de t, mas por uma questão de simplificação, eu vou colocar apenas o seno de x aqui, ok? E aí multiplicamos isso com a derivada da função que está dentro do seno em relação a t, ou seja, multiplicamos a derivada de x em relação a t. Isso pode ser um pouco contraintuitivo para você que aplicou a regra da cadeia antes, quando a gente estava lidando apenas com x e y. Mas a ideia aqui é a mesma. Eu estou pegando a derivada aqui do lado de fora, que nesse caso é o seno de algo, em relação a esse algo, que nesse caso é x. E aí eu multiplico isso com a derivada do que está dentro, que nesse caso é o x em relação a t. Bem, podemos fazer a mesma coisa aqui nesse segundo termo. Primeiro, derivamos em relação a y, o que está aqui do lado de fora, que, nesse caso, é o cosseno de y, e aí multiplicamos isso aqui com a derivada de y em relação a t. Bem, Tudo isso vai ser igual ao quê? Bem, será a derivada em relação a t de uma constante. A raiz quadrada de 2 é uma constante, ou seja, não vai mudar conforme t muda. Então, a derivada, que é a taxa de variação, vai ser zero. Ok, agora o que temos que fazer é descobrir todas essas coisas aqui. Então, antes de tudo, a derivada em relação a x do seno de x é o cosseno de x, e isso vezes a derivada de x em relação a t. Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma: a derivada de x em relação a t, vezes o cosseno de x. Agora, vamos fazer a mesma coisa que com essa parte. Qual é a derivada do cosseno de y em relação a y? A derivada em relação a y do cosseno de y é igual a menos o seno de y. Aí multiplicamos isso com a derivada de y em relação a t. Aí colocamos a derivada de y em relação a t e multiplicamos isso com o seno de y. Bem, podemos escrever isso colocando o sinal de negativo aqui na frente. Aí tudo isso vai ser igual a zero. Bem, o que podemos descobrir agora? O problema informou que a derivada de x em relação a t é igual a 5. Isso foi dito bem aqui. Então, isso é igual a 5. Queremos encontrar a derivada de y em relação a t, certo? Ah, o problema também disse que y é igual a π sobre 4. Então, podemos dizer que isso aqui, ou seja, y, é π sobre 4. Bem, ainda temos duas incógnitas aqui. Não sabemos o que é x, e não sabemos qual é a derivada de y em relação a t. Então, isso é o que precisamos descobrir. Qual é o valor de x? Ou seja, qual é o valor de x quando y é π sobre 4? Para descobrir isso, podemos voltar nessa equação original aqui em cima. Então, quando y é π sobre 4, temos que. Vamos escrever isso aqui embaixo? Eu acho que é melhor. O seno de x mais o cosseno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2. Qual é o cosseno de π sobre 4? Bem, para descobrir isso, podemos pensar em nosso círculo trigonométrico. Nós estaremos no primeiro quadrante. Se a gente pensar em graus, é um ângulo de 45 graus. Então, o cosseno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, podemos subtrair a raiz quadrada de 2 sobre 2 de ambos os lados. Com isso, temos que o seno de x é igual a... Bem, se você subtrair a raiz quadrada de 2 sobre 2 da raiz quadrada de 2, você vai estar subtraindo a metade da raiz quadrada de 2. Então, você terá apenas a metade da raiz de 2 sobrando. Sendo assim, temos que isso é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, tendo tudo isso daqui, qual é o valor de x quando eu pego o seno desse valor e encontramos isso aqui? Para responder isso, lembre-se onde está o ângulo. Se estamos pensando em um círculo trigonométrico, nesse primeiro quadrante, x é um ângulo nesse intervalo. Sendo assim, isso vai ser mais uma vez π sobre 4. Então, isso aqui nos diz que x é igual a π sobre 4 quando y é igual a π sobre 4. Sendo assim, isso aqui também vai ser π sobre 4. É legal reescrever isso aqui, porque está ficando já um pouco confuso. Nós temos aqui 5 vezes o cosseno de π sobre 4 menos dy dt, a derivada de y em relação a t, que é o que queremos descobrir, vezes o seno de π sobre 4, e tudo isso é igual a zero. Bem, a gente tem que fazer um algebrismo aqui agora. O cosseno de π sobre 4 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4 também é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, vamos ver aqui. Se a gente dividir os dois lados dessa equação pela raiz quadrada de 2 sobre 2, o que a gente vai ter? Bem, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2, e isso é igual a 1. A mesma coisa aqui, a raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Agora, aqui do lado direito, nós temos zero dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2 que, nesse caso, é igual a zero. Aí, tudo isso fica apenas igual a 5 vezes 1, que é apenas 5, menos a derivada de y em relação a t, e tudo isso igual a zero. Agora, basta adicionar a derivada de y em relação a t em ambos os lados e, assim, encontraremos a derivada de y em relação a t, que, nesse caso, é igual a 5. Isso, claro, quando todas essas outras coisas aqui são verdadeiras